Pastor Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, aqui o professor Ronald do Instituto Teológico Metanoem para servir os amados, sou professor em bacharel em teologia para nesse instituto e estamos grátis por servir os amados Bom, hoje é a lição número 6, onde estaremos estudando Usando a fé diante dos confrontos Mas antes de entrarmos na lição, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal e é, deixar seu like, na né, sua curtida e ligar o sininho para que você receba as notificações todas as vezes que nós lançarmos uma nova lição, ou nova postagem. Amém? Então se ligue aí, é, é, se inscreva, ok, em nosso canal e compartilhe abençoando vidas. Nosso texto áudio de hoje, Primeira Reis 18:38 nos diz: Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no régua a verdade aplicada disse que nos momentos mais difíceis aprendemos que a vitória está em crer obedecer e esperar no Senhor Deus é, nós temos três objetivos que é ensinar que o Senhor tem métodos peculiares de agir Mostrar que a misericórdia divina sempre nos socorre E apresentar que Deus responde com fogo Nosso texto tem em 1 reis 18 Versículos 22 ao 24 e o 39 Por favor, leia em casa tá? que eu já vou na lição Nossa introdução disse: Veremos que o profeta Elias encontrou força em Deus Para triunfar sobre os problemas da vida tá? Então essa introdução geral aqui já nos mostra que um homem de Deus venceu tá? porque encontrou força em Deus tá? então de nós também tá? podemos vencer né? quando nós procuramos força em Deus o apóstolo Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós ou seja, às mesmas fraquezas mas ele venceu tá? então ele nos está dando uma orientação que por mais limitados que nós possamos se olhar para nós que sejamos, tá é, mas temos Deus nossa força que nos pode levar para a vitória. Elias e suas provações: nós temos três pontos o método da chamada divina, quando a chamada de Deus prevalece, e os métodos peculiares de Deus. É, Elias e suas provações. Elias profetizou no período mais árduo da história do povo de Israel, na área do norte. Acabe e sua esposa influenciaram a maioria do povo a se afastar do Deus vivo. Então, o contexto, tá? as circunstâncias tá? que estão na época de Elias, não são muito boas, tá? Ele está é, profetizando em Israel e eu quero esclarecer aqui: quando você fala em Israel, você vai entender a região norte da Palestina, tá? É, não entende Israel como toda a nação, porque estamos vivendo num contexto pós-divisão. É, Israel nas 12 tribos eles se dividiram, tá? E uma parte ficou no norte e outra parte no sul. Então a regional norte, a parte norte da divisão se chama israel e a parte sul reino de judá tá bom então é no norte que acaba e sua esposa acabam influenciando a maioria do povo a se afastar do deus vivo o método da chamada divina elias é chamado em tempo de crise tá? é uma crise né espiritual tá que vai influenciar também nas outras áreas. Qual é a missão? Qual é a missão do profeta em tempos de Cristo? Lembrar ao povo quem eles são, tá? ou seja, Israel é um povo eleito, é, e eles se esqueceram. Tá. E se são povo eleito, deveria se comportar como tal. Então, a, a mensagem de Deus, tá? a mensagem que o profeta tem para o povo é lembrar da sua identidade. Quem é você? Se você compreende que você é o povo de Deus, é filho de Deus, é escolhido por Deus, então você vai entender que a, o teu comportamento né, tem que ser diferente, tá? Então a, a essência aqui é se lembrar quem é você. Tá? Aqui essa mensagem aqui, tá? Elias lembra ao povo quem são eles como nação eles são o povo de Deus povo escolhido então muitas vezes nós é, falhamos na vida porque nós esquecemos a essência quem somos porque aquilo que nós somos devemos comportar-nos é, conforme isso se eu sou filho de Deus tenho que ter comportamentos de filho de Deus Jesus disse para os fariseus vós sois filhos do diabo porque fazeis ou quereis fazer o que o vosso pai é faz gosta é né? o diabo ele disse assim desde o princípio ele é mentiroso e assassino e vocês querem me matar tá então esta é a questão tá aqui você tá? então o profeta é enviado para lembrar ao povo quem são eles bom vamos analisar né que todo o período de crise Exige que seja levantado um líder, eu disse que Elias, Elias, tá é levantado em período de crise e sempre assim, todo período de crise exige que seja levantado um líder. É, a, as crises, os problemas da vida né, exigem tá, que alguém né, é, resolva isso. Então, quando eu começo a liderar a mim mesmo quando eu sei minha identidade quem sou eu tá eu posso me tornar um líder em tempo de crise tá? porque eu vou questionar as quest os problemas e procurar resoluções quando a chamada de deus prevalece a idolatria no auge tá? é a seca e a morte dos profetas né? e a chamada ah, o que, que é a chamada? A, a chamada é a missão. Né? A missão é a razão de existência. Ah, mas como é que eu vou agir nesse período de crise? Mas é justamente o período de crise que exige o líder. E o líder, tá? quando a, a pessoa tem ciência, consciência da sua missão, não tem nada que atrapalhe. Nada, nada. Tá? Sempre é, o líder, ele tem razão. A sua motivação é interna não são os fatores externos veja se você não achou uma causa pela qual dar a vida então você não tem uma razão para viver então o líder não tem medo da morte porque ele sabe ele tem uma causa uma razão para viver se você não achou uma causa pela qual dar a vida então você não tem razão para viver. Jesus ele achou uma causa, a salvação dos homens, tá? E ele viveu para isso e deu a vida. Por isso. Amém? Os métodos peculiares de Deus. Elias é orientado a uma imigração solitária, um período de solidão. É interessante como Deus direciona, tá? Isso aqui é um direcionamento e Elias obedece. Neste momento tá, de solidão, lá experimentou a provisão que teve a água do rio querite né? E teve provisão sobrenatural, que foi a carta. Eu quero que você perceba aqui, que Elias, tá, ele está sendo direcionado por Deus, e quando se obedece a direção de Deus, nós podemos... Experimentar tá? a providência de Deus tanto de forma bem natural como de forma sobrenatural, porque havia água do rio e o sobrenatural é que, o, que os corvos, aves que comem carne, trazem carne para Elias comer. Tá? Então, isso é sobrenatural. Tá? É como que um corvo que come carne vai trazer carne para é, o profeta tá mas justamente isso aí tá está dizendo que Deus tem suas formas tanto de uma forma natural como sobrenatural Deus providencia tá é para os seus servos nesses momentos é, agora eu quero fazer é uma questão um questionamento como interpretamos a solidão como você interpreta a solidão você interpreta como um desprezo, vazio, vitimizado. Né? Nossa, eu fiquei sozinho, vamos dizer que é o profeta Elias, tá? Aí eu fiquei lá sozinho no rio, é, desprezado, né? vazio, tudo vazio à minha volta, ninguém comigo, e Israel tudo lá na idolatria. Ah, sou eu que, que eu fico sofrendo desse jeito. Essa é uma interpretação. Há ah, uma interpretação aqui, né, onde a pessoa se sente minimizado, onde a pessoa se sente lá embaixo, solitário, né, sozinho. Ok, mas a palavra de Deus também nos diz que nós temos que entender que há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, ou seja, há tempo para todas as coisas. Agora perceba que entre o plantar e o arrancar, isto é, o colher, há um meio tempo. O que que acontece nesse meio tempo entre o plantar e o arrancar? Acontece justamente o processo de crescimento. Quando aquela plantinha, aquela semente, começa a enriquecer se de vitaminas de propriedades tá? e prosperar crescer mesmo embaixo da terra mesmo na solidão tá? é justamente nesse período que ele está crescendo o que eu quero que você entenda meu irmão minha irmã quando você tá é pensar tá? que talvez em algum momento você se sentiu desprezado se você se sentiu uma pessoa vazia vitimizado, né? parece que todo mundo estava contra você e você estava sozinho na solidão, pense, esse tempo foi um tempo de crescimento, você não seria o que você é se você não tivesse passado por esse processo. Então valorize que há um ponto positivo nisto, tá? há um período de crescimento, nós precisamos como seres humanos ter um tempo positivo para tudo, o sábio Salomão diz que há tempo para todas as coisas imagina se a, a semente tem que estar sempre do lado das outras sementinhas né? nunca vai crescer tá? então há tempo de plantar e tempo de arrancar e o processo do crescimento então glorifique a Deus né? aprenda tá? a valorizar também esses momentos de solidão Deus contava com Elias, Deus um profeta uma, e uma pobre viúva. Na crise, a viúva da Serepta foi benção para Elias e na crise Elias foi benção para a viúva de Serepta. Deus contava com Elias, Elias foi um homem que obedeceu a Deus em diversas situações. Então, por isso Deus podia contar com ele. Deus um profeta e uma pobre, pobre viúva. Porque o Senhor escolheu uma pobre viúva estrangeira para auxiliar o profeta Elias. Olha só, por quê? Jesus explica. Jesus em Lucas capítulo 4, 24 e 26, diz assim: Nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E a nenhum delas, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a sarepta de Sidão a uma mulher viúva. Está vendo? Jesus está explicando que Deus mandou Elias tá, para a casa da viúva, tá, para Tiro, né, é, ou seja, fora de Israel, porque as pessoas de Israel não estavam é, olhando com bons olhos o profeta Elias. Tá, não queriam recebê-lo, não estavam aceitando ele. E Jesus está falando da pessoa dele, né? que Jesus está em Nazaré, nesse contexto, onde ele se criou, na sinagoga, e as pessoas questionam né? a vida, a pessoa de Jesus. É, então a questão é isso: tá? por que não o seu povo? Simples, pelo preconceito. O povo de Israel tem preconceito contra Elias é igual a jesus no período de jesus tá é igual com jesus né as pessoas de nazaré questionam disse não é este o carpinteiro de onde vem essa sabedoria nós conhecemos seus irmãos jesus disse que olha esse esse ponto que vocês estão é, vendo né que eu sou, sou um carpinteiro essa falta de visão, de fato, de quem sou eu, está trazendo prejuízo. Porque o texto diz que Jesus não pode fazer muitos milagres porque o povo não crê nele. É o preconceito. Tá? Eu, eu quero que você entenda isso. Porque muitas vezes tá, nós perdemos as bênçãos, porque nós temos preconceitos não conseguimos enxergar além dessa aparente verdade que criamos preconceito é uma verdade que nos criamos jesus não é o carpinteiro sim é o carpinteiro só que ele é mais do que isso o que que eu estou dizendo aqui que você questione teus conceitos é verdade a tua verdade ou é só meia verdade ou mesmo é mentira então, as pessoas né, não acreditavam em Jesus porque tinham conceitos que eram meia-verdade. Jesus, de fato, é o carpinteiro, mas é mais do que isso. Elias não foi é, enviado para outros né, na casa de um israelita para ser abençoado porque eles não criam então não adiantava eles não iam ser abençoados de todo jeito porque não creem no profeta tá então entenda bem esta questão na crise a viúva de sarefta foi bênção para elias eu acho muito lindo porque a viúva tinha a mentalidade correta diante da circunstância olha só que, que estou dizendo existe o problema todo mundo está passando problema tá é uma seca geral né? problema é, envolve toda a nação é, toda a região aliás, tá tanto Tiro como ele, na região de, do profeta Elias né, é Israel tá? agora como é que eu vejo o problema? Tá? Eu quero que você entenda isso aqui a mentalidade pobre diz só tem para mim né? não, eu só tenho um pouquinho de farinha e é... E agora eu vou comer vou morrer mas a mentalidade de abundância diz a suficiente para todos é interessante tá, é, aqui que mesmo que a princípio a viúva tá, resista ou pelo menos apresente a realidade que ele está vendo olha só tem isso é, eu vou morrer então a mentalidade pobre às vezes é, é, nos faz ver a circunstância como o um fim Acabou Mas a mentalidade de abundância Nos diz Tranquilo tá? Tem suficiente para todos e vai sobrar Elias orienta a viúva Diz, olha faz o bolo para mim tá? Traz Assim diz o Senhor Não faltará azeite na botija, Nem a farinha na panela Tá? Isto é, aprenda a ter uma mentalidade de abundância, aprenda a compartilhar, seja alguém que não pense em si próprio, tá? não, simplesmente em si, não seja egocentrista, porque quando nós não somos egocentristas, também pensamos nos outros, aprendemos a compartilhar o pouco que temos, Deus nos abençoa. Amém? na crise Elias foi benção para a viúva olha só a viúva tem a terra fértil da providência né? é um coração crente se você ler em 1 reis 17, 12 e 15 você vai ver que essa mulher já conhece o Deus de Israel tá e refere-se ao profeta com essa referência né? de que ele serve o Deus dele, o teu Deus né? e Elias tem a palavra da fé Que é a semente da palavra Estou usando esse contexto aqui Que a viúva tem a terra fértil Porque Jesus disse que Quando ele falava A palavra caía no coração Como se fosse uma terra Se a terra fosse fértil Ou seja, não fosse pedregoso Não fosse cheio de espinhos Não fosse dura Este coração recebia a palavra Como uma semente e dava frutos Tá? Então, Elias, tá? ele tem a semente da palavra. E aquela mulher tem um coração crente, um coração que aceita a palavra, que age conforme a palavra. Pronto, Elias simplesmente, ele semeia essa palavra e aquela semente produz resultados. Vamos entender aqui. Entender que somos interdependentes um dos outros tá? ou seja, que nós vivemos em um sistema, nos liberta das limitações olha o que estou dizendo entender que somos interdependentes Elias entende tá? apesar de ser profeta de ser homem de Deus quem tem um pouco de farinha tá? é a viúva ele precisa da viúva a viúva precisa dessa palavra de poderosa né que vai abençoar esse pouco que tem Ou seja, os dois depende um dos outros um do outro isso é interdependência quando eu entendo que eu dependo dos outros num sistema isso me liberta da limitação porque o profeta poderia morrer com a sua palavra profética que tem ou a mulher poderia morrer... Com sua... Ah, um pouco de faria que ele tinha... Tá? Então... Mas quando vem... Se juntos os dois... Quando nota a sua interdependência... Tá? Eles são libertos... Dessas limitações... Muito bem... Vamos aqui na parte 3... Tá? Elias se apresenta... E lança um desafio... Nós temos três pontos... Que eu confrontando... O povo e os profetas pagãos... A resposta divina... Em meio à fé e estar restaurado glória de Deus é abundante chuva. Elias se apresenta e lança um desafio Elias mostra quem de fato era o verdadeiro de Deus, o verdadeiro Deus tá isso aqui é um desafio né ele vai, vai confrontar tá? o povo e os profetas pagãos o profeta Elias sabia ah, para o que fora chamado e não retrocedeu muito importante entender isto que quando eu sei qual é o meu chamado nada me detém nada me segura aqui nós temos 450 profetas de baal mais 400 de azera contra um profeta ou seja 800 profetas tá do mal né, enfrentando um profeta de deus e agora né, eles estão em maioria o profeta vai sofrer, é a si mesmo, vai perder, será? Veja, o fator determinante é em quem cremos. A vitória não está tá, em, na quantidade né, é, dos adversários, não está no tamanho do problema. A vitória do servo de Deus, da serva de Deus, está em quem você crê em quem essa pessoa crê tá? então podem ser milhares que creiam nos outros, mas se você crê só em Deus você vai ter a sua vitória a resposta divina em meio a fé Elias nos faz ver que confiar em Deus é a atitude mais acertada que um ser humano pode fazer Deus respondeu, apesar de Elias ser um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, eu acho muito bonito esse contexto de Tiago porque está dizendo que você, você também, que um ser humano, igual Elias foi, um ser humano normal, comum, tá, sujeito às mesmas fraquezas, você também pode orar e Deus responder. tá? Você pode ver Deus agindo na tua vida se simplesmente você se atrever a crer, confiar neste Deus é o processo que aconteceu um milagre foi o altar restaurado tá a glória de deus se manifestou e então veio a abundante chuva então existe um processo tá a palavra de deus o nome de jesus não é né, uma varinha mágica não são palavras mágicas tá existe um processo e o processo é o que primeiro a restauração tá? Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, a, a restauração do altar foi necessário, tá mostrando que o povo de Deus né? estava sendo é, se colocando diante de Deus de volta tá? para que viesse a bênção. E a bênção veio, Deus respondeu com fogo. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque o ruído há deu uma abundante chuva. É interessante porque uma vez que Deus respondeu com fogo, né, queimando todo aquele, aquele sacrifício, tá, Elias disse assim, agora acabe, sobe, come e bebe. Ou seja, vai festejar, vai celebrar a bênção, vai celebrar a abundância. Não estava chovendo, tá, e o texto diz que é, Elias, né? depois ele vê só uma nuvem do tamanho da mão do homem ou seja, uma pequena nuvem aparentemente mas ele diz sobe, come e bebe entenda irmão, irmã entenda que a bênção de Deus não depende de circunstâncias externas, pelo amor de Deus perceba isto tá? não depende, você às vezes olha para as circunstâncias e diz, nossa mas não vai dar é tão pouquinho parece. Esqueça, tá? Das circunstâncias naturais. Creia na palavra, tá? Sobe, come e bebe. Desfruta, porque existe abundância de chuva. A bênção de Deus está vindo com abundância, independente das o que digam as circunstâncias. Era imprescindível haver arrependimento e, consequentemente, a expressão da glória de Deus, né? Ou seja, antes do milagre, né? era imprescindível. Tá? precisava, sim, se arrepender para que Deus se manifeste. Amém? Deus vos abençoe, nós chegamos no final, ensinamos que o Senhor tem métodos peculiares de agir, mostramos que a misericórdia divina nos socorre e apresentamos que Deus responde com fogo, ou seja, de forma sobrenatural. Meu amado, mais uma vez eu vou ser convidado a se inscrever no seu canal, deixar sua curtida tá? e compartilhar. Amém? Deus abençoe. Uma boa escola bíblica dominical para você.